Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje eu estou trazendo o um tutorial da música Pode Morar Aqui, do cantor Theo Rubia, beleza? Bom, antes da gente iniciar o tutorial, não esqueça tá, de colocar aí de onde você está assistindo esse vídeo, coloca seu nome aí, o país, a cidade, o estado, a província, seja de onde for, tá bom? Você é bem-vindo ao canal e não esqueça então de comentar aí, tá bom? E... Já aproveita que você tá com a mão no mouse aí Ou com o dedo na tela do celular Já se inscreve no canal E deixa o seu like, beleza? Bom, essa música aqui não é difícil, tá? O que que acontece? Muita cifra errada na internet, ok? É, muita complicação Então aqui eu dei uma ajeitada aqui na cifra, tá? A cifra tá aí na descrição para você baixar Beleza? Então, ó, a gente tem aqui, ó, Mi bemol Tá? Essa música aqui é, deixa eu ver o tom Ela está em Mi bemol, tá? Então, ó A gente tem a Mi bemol Dó menor, tá vendo? A gente tem Mi bemol com baixinho em Sol A gente tem Lá bemol Deixa eu ver o que mais tem de diferente Tem um Sol menor aqui, tá? É, então, o que acontece? Muita cifra errada na internet Você abre lá tá sol sustenido resto sustenido é difícil, entendeu? É, de até de você ler Porque eles misturam sol sustenido Com dó menor Aí viram uma salada, tá? Então, dei uma arrumadinha aqui pra vocês Vamos lá? Bom, a música, basicamente, né? Piano pad, né? Claro, né? Tá? Então começa com mi bemol Beleza? Tô usando aqui o piano do MX61 E o Pad, deixa eu ver o nome dele, porque até me perguntaram o nome do pad que eu estou usando. É o Dark Atmo Pad, beleza? Isso aqui no MX61, tá? É, não sei qual que é no XPS 30, no XPS 10, no Cássio, em outros modelos, tá? Eu só sei desse teclado aqui, tá bom? Vamos lá. É, então, segurando aqui, tá? O Mi bemol, as é, minhas lamparinas estão acesas. Dó menor. Beleza? Volta pro Mi Bemol Só estou Só estou esperando, né? O barulho dos seus passos Em direção à porta Eu meio que não sei cantar essa música não, tá? Aí vai vir agora Mi Bemol com Sol É só abrir Que eu Lá Bemol Vou abrir Só abrir, gente Que brecha, né? <risos> Já tô começando a patifaria. Vamos de novo. É só abrir, é só bater, né? É... Mi bemol com baixo em sol é só bater que eu lá bemol vou abrir para você mi bemol entrar si bemol com quarta si bemol. Tá? Volta pro mi bemol com baixo em sol é só bater que eu, Lá bemol, vou abrir para você. Aí, ó, Lá bemol entrar. Segura um tempão aqui. Beleza? Até aqui. Ok? Vamos tentar cantarolar. Tá? Então, ó, segurou aqui o Mi bemol. É, minhas. Beleza, volta pro Mi bemol. beleza. Aí vai vir aqui: ó, para, Beleza? Até aqui, tá? Observações, nesse segundo é só bater que eu vou abrir pra você é, Entra aqui um acorde diferente Porque na primeira vez é Mi bemol, né? Só bater que eu vou abrir pra você Entra Na segunda é aqui, ó É só bater que eu vou abrir pra você você Vai pro Lá bemol. Entra. Beleza? Ok. até aqui tá tranquilo, tá? Bem fácil essa música, gente. Lá bemol. Eu já coloquei. Tarara, lá bemol. Vestes brancas. Mi bemol. Dó menor. Estou só te esperando. Vem. Si bemol. Vamos bemol com baixo em sol, lá bemol cantar. Aí vai vir essa parte aqui, ó. Ma ra na ta. Ma ra na -ta. Essa aqui é a parte que vai pegar muita gente, tá? Vamos fazer uma leitura, né, com calma, tá? Com muita tranquilidade, beleza? Vamos lá. Lá bemol, eu já coloquei as minhas vestes Brancas, tá? Mi bemol Agora vem dó menor Estou só te esperando Si bemol Vem Vamos Tá vendo? Então mi bemol com baixinho sol Dançar, lá bemol Aí você vai fazer aqui, ó Você vai tocar o lá bemol de novo, ó ma Rá Tá vendo? Dó menor Si bemol, na Tá? A, ah, A, ah, A. Ah. Lá bemol de novo. E aí você vai tocar de novo, ó. Maranata. Tá? Vou cantar só esse Maranata. Tomara que YouTube não me dê uma notificação de direitos autorais. Tá? Vamos lá. É, vamos dançar. Essa parte volta pro início, tá? Beleza? Aí de novo, tranquilo. Aí mesma coisa, ó. Sobre que eu Vai seguir tudo igual, tá? O que, que vai acontecer? Na segunda parte, vai ter aqui uma repetição aqui, né? É, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Essa aqui é a primeira da segunda, tá? Estou só te esperando vem. Vamos dançar. Aí ó, de novo, ó. A tá a a a. tá, vai fazer, ó. Eu já coloquei Tá vendo? Tá? Então, fique sobre aviso desse acorde. Tá? É, bom, continuando aí. Fez tudo tal. Fez Maranata. Na segunda parte, tá? Maranata. Maranata. Vai cair no Lá bemol. Depois, Si bemol. Depois, Dó menor. Depois, Sol menor. Beleza? Vai ter um Paranauê aqui. Tá? Vai fazer Lá bemol. Aí, deixa eu ver se eu me lembro, tá? Na hora que caiu o Si bemol, vai fazer alguma coisa aqui, ó. Achei, viu? Então, ó. Um, dois, três, quatro. Si bemol, ó. Tá? Então, ó. Sol, Si bemol, Dó, Mi bemol, Ré Beleza? Então, ó Um, dois, três, quatro Vai vir o Dó menor agora, né? Vai fazer aqui, ó Vamos ver se eu vou acertar, hein? É Ah, errei, ó Achei, tá vendo? Então, ó tava... Ó, na hora que caiu o Dó menor, ó Sol, Si bemol, Dó, Fá. E aí vai morrer no Sol menor, tá? Então, cadê é Maranata? Maranata. Beleza? Cai no Lá bemol. Um, dois, três, quatro. Beleza? Quatro. Três, quatro. Ok? Então, beleza, hein? É meio ruimzinho, viu? Depois? Mas nada que não treine, que não consiga tocar, tá? É... E depois disso vai vir... tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim, beleza. Então, antes da gente passar a essa parte, você vai dar uma olhada aí na descrição do vídeo, tá? Tem os links dos meus cursos, tá? O curso de teclado online, que é o curso que hoje eu dou suporte para os alunos. Hoje entrou um aluno e foi muito legal, que ele falou para mim assim, que estava feliz que estava conseguindo conversar comigo no WhatsApp diretamente. <risos> e não pelas videoaulas do YouTube, né? Mas é, essa é a intenção, tá? Quando você se torna aluno do curso, você vai ter o meu contato direto, vai falar diretamente comigo, eu vou tirar suas dúvidas, a gente vai conversar. Entendeu? Você vai pagar um café para mim quando eu for na sua cidade, tá bom? Vai ser uma benção, entendeu? E a gente vai trocar a receita de bolo e tudo mais, além de né, o suporte do teclado que você vai ter aí, pessoal no seu zap, zap tá bom? É... E aí eu tenho esse curso, tá? Que é o curso de teclado online, o link tá aí. E eu tenho um curso mais baratinho, tá? Que é o teclado expresso que não tem suporte, tá? São apenas as aulas, mas também tem um conteúdo bem especial ali, com dedilhados e tudo mais para você estudar, tá bom? Links estão na descrição, e novamente, não esquece de se inscrever, tá? Dá essa força aí, beleza? Vamos ver agora a parte do fogo nos olhos aqui, que eu esqueci como é que é a melodia, pera aí. Bom, agora que eu dei uma coladinha aqui, tá? E ouvi aqui para lembrar como é que é a melodia, a gente fez aqui, né, ó, beleza? Com aquela frase lá, né? Aí, o que, que vai rolar agora? Vai entrar aqui, ó, tem fogo, nos olhos, tá? Lá bemol, si bemol Eu não imaginava Dó menor Que era lindo assim Que era lindo assim Volta, lá bemol Meu noivo Esperado Eu abro a minha casa Dó menor Pode morar aqui Pode morar aqui Beleza? É isso aí, depois só repetição, ó pode morar aqui, beleza, pode morar aqui. Depois disso, gente, vai ter um solo que vai ser a mesma base, tá? Lá bemol, si bemol, dó menor, sol menor. E aí daí pra frente é tudo repetição, tá? Não tem nada aí de especial pra eu te passar. É, dedilhados possíveis, tá? Pra esse estilo aqui fica bem legal um piano assim, ó. Tá vendo, Grave, tá? Tararara. Sabe por que, que às vezes você toca e não fica legal? Porque vocês querem tocar aqui, ó. Assim ainda, Aí fica horrível, entendeu? Entendeu? Tem, eu vejo muita gente, às vezes, quando eu tô por aí tocando nas igrejas com Elias Silva, gente tocando aqui, ó. Não dá, não, não orna, entendeu? Ah, mas aqui o baixista vai reclamar. Cara, fala pra ele tocar o instrumento dele e cuidar da vida dele, entendeu? Foca no seu, tá? Ouve a música, o piano tá aqui, ó beleza Então, assim, você tem que ouvir a região do piano, tá? Beleza? Então, ó. Tá vendo, ó? Gravão mesmo, ó. Tá vendo, ó? É isso aqui. Pode ir embora, ó Desse jeito, ó Vamos seguir, ó Aí, isso aqui, ó Normalmente, tá? Uma dica aqui pra vocês na faixa Normalmente É... Quando a gente faz acordes com quarta Rola isso, ó Vou fazer devagar, ó. Vou fazer um acorde assim em sol, para vocês terem uma ideia, ó. Tá vendo? Sol com quarta, né? É que eu não tô usando essa nota aqui, ó. Só aqui, ó. Beleza? De novo, ó. Vou fazer em dó. De novo, ó. Vou fazer em mi, ó. Novo. viram, então normalmente rola esfraseado, tá? Beleza? Então fica essa dica aqui pra você. E aí, temos aqui as ferramentas do próprio estilo worship, né? Mas aí, lembrem que eu tô preparando um curso a respeito disso, tá? <SILÊR> que aí já é tocar mais aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu ver a outra parte do só abrir. Ah, cadê? Ó. <SILÊR> assim, isso aqui vai ser um curso que eu tô preparando tá dando um trabalhão, tá fazendo pdf um monte de coisa, mas logo logo vai ficar pronto vai ficar da hora, beleza? bom gente, acho que é isso, música tranquila tá? É, eu fiz um tutorial essa semana também, de uma outra música que eu já esqueci o nome, do, do Jefferson Swellen, e agora tem essa aqui do, do Tel Rubia ambos em tonalidades aí, bemóis aí né? muita gente tem dificuldade, tá? Comentem se vocês querem que futuramente eu faça um tutorial dessa música, por exemplo, ela tá em Mi bemol, a gente pode fazer em Ré, tá vendo? Ó? Tá vendo que legal, ó? Aí vai vir aquela outra parte, ó. É, cadê? Me perdi com hum, baixo em sol, deixa eu só transpor isso, né? Tá vendo? Dá pra tocar em Ré ó. Tá? Eu tô transpondo na hora aqui é, Pode ser em Mi também, né? Tá vendo? Dá pra gente fazer várias tonalidades aí, ó Tá? e aí a gente conversando a gente chega aí em umas tonalidades aí beleza bom preparando mais conteúdo para vocês aí futuramente aqui pro canal tá não esqueçam de me seguir no Instagram teclado underline online ok também tô lá no TikTok não sei como é que eu tô no TikTok mas tem um link aí na descrição aí do vídeo aí e no Facebook você vai me achar lá também William Silva teclado online ok no Face tem um link aí para vocês entrarem no meu grupo, tá? Meu grupo tá com quase 18 mil membros lá, 18 mil tecladistas, tá faltando você lá, tá bom? Todo dia eu posto no grupo, três vídeos por dia lá no grupo, tá bom? Então entra lá no Facebook de grátis, tá bom? Link na descrição aí, todos os links na descrição: curso, cifra da música, um monte de coisa, tá bom? Um abraço pra vocês, espero vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!